Meu bom dia, boa tarde, boa noite aos novos inscritos e não inscritos, aproveitem para se inscrever no canal e deixe seu like e compartilhe. O vídeo de hoje é a mensagem do Salmos 37, versículo 4. Uma mensagem para o seu coração e receba a oração final para a sua vida e sua família. E 7, versículo 4 diz deleita-te também no Senhor e ele te concederá o que desejas o teu coração deleitar-se no Senhor é desejar doer a intimidade da sua presença e a veracidade da justiça da sua palavra Jó 22 versículo 6 diz porque então te deleitarás no todo poder ele levantarás o teu rosto Para Deus Jó capítulo 27 Versículo 10 diz, O deleitar-se-á no todo poderoso ou invocar a Deus Em todo o tempo Isaías capítulo 58 Versículo 14 Diz Então te deleitarás no Senhor E te farei cavalgar Sobre as alturas Da terra e te sustentarei Com a herança de Jacó teu Pai que a boca do Senhor disse, aquele que se deleita no nosso Senhor, Deus atende o desejo de seus corações. Deus atenderá o anseio do seu coração. O crente, se tal desejo atenderá, estiver de conformidade com a sua vontade. João capítulo 15, versículo 7 diz. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quando nós comprazemos em Deus na sua vontade, o próprio Deus põe em nosso coração desejos e Ele se propõe a cumprir. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz, Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Ação final. Senhor Jesus, eu te louvo, te agradeço pela vida e nesse momento te louvo por tudo. Tu és fiel para cumprir os seus propósitos em minha vida. Dá-me entendimento e sabedoria para entender a sua vontade. E me coloco em suas mãos e abençoa a minha vida e a minha família. Se vocês gostaram, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no TV.